E você? Eu agradeço muito, estou muito feliz Porque mora aqui, eu sou baiana Moro aqui em Macaia, 12 anos Não tive condições nenhuma de Comprar um terreno para construir uma casa E hoje, para glória e honra do meu Senhor Eu tenho minha casa própria Estou muito feliz, graças a Deus Como? Meu nome é Maria de Fátima, oh, Salomão de Oliveira sabe, né? Realizou o um sonho Realizei meu sonho Graças a Deus, para glória e honra do nosso Senhor né? Qual foi a emoção quando a senhora entrou Pela primeira vez na sua casa? Eu não acreditei, minha filha aqui falou, maninha, a senhora entra é seu, porque eu não acreditei, eu disse, meu Deus é meu mesmo, meu senhor eu não acreditava não, só vinha cair a minha ficha depois que o pessoal da construtora vieram e eu tive que preencher o formulário, porque senão eu não acreditava uma vida nova agora, vida nova graças a Deus, vida nova obrigado Mariana, obrigado